Olá, Franz Rezende, começando hoje os assentamentos dos revestimentos da minha casa. Ah, estamos na cozinha e vamos assentar os revestimentos ali, ó, em alt, 55 por 1,10 nas duas paredes da cozinha. Só que antes, pessoal, a gente vai galgar as peças. Por quê? Porque em paredes assim, você pode é, ter um recorte ou embaixo ou em cima. Aí é o seu cliente que escolhe, tá? Geralmente... A gente apresenta para o cliente as opções O tamanho do recorte O cliente escolhe se você vai colocar embaixo ou em cima Aqui nessa parede eu vou colocar o recorte embaixo Pessoal, vou colocar ali embaixo recorte, Porque eu quero que essa peça esteja em cima lá. Ó. Eu quero essa peça inteira em cima Uma que é sala e cozinha integrada Eu quero que ali esteja uma pessoa bem grandona ali em cima Recorte para baixo Como que eu calculo o recorte? Isso que eu vou explicar para vocês agora Vem comigo Bom pessoal, para calcular o recorte dessa parede aqui ó, E eu quero que ela esteja começando inteira lá O que, que eu faço? Eu peguei as peças lá ó, Do nosso revestimento 55x10 Espalhei eles no chão aqui Já com a junta de dilatação que a gente vai usar tá? Que vai ser uma junta de um e meio. Então a gente colocou uma, duas, três, quatro, cinco peças aqui Beleza? A segunda coisa que você tem que saber é Qual que é o pé, o pé direito dessa parede aqui ó? A minha parede aqui pessoal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 eu deixei um espaço aqui para marcar porque lá em cima, pessoal vou colocar uma moldura de 10 centímetros então quando eu vou galgar as peças aqui eu já deixo o recuo para a moldura de 8 tá? Ó, recuo de 8 centímetros porque a moldura vai remontar ela vai vir em cima do revestimento 2 centímetros aqui então eu já deixei o espaço aqui ó, da moldura, certo? agora o que a gente vai fazer? bom, agora o que a gente vai fazer? lembra que eu disse para você que o pé direito era 3 metros?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 Lembrando que lá a trena tem que estar encostada na parede, tá? Eu puxei o recuo porque lá vai moldura Mas a, a régua tem que, tem que te encostar na parede E aqui os 3 metros ó, Os 3 metros deram aqui, pessoal ó, Onde está o lápis Ou seja, nessa parede vão 1, 2, 3, 4, 5 peças inteiras E um pedaço de 20 centímetros Certo? Vamos repassar, pessoal Aqui, ó eu deixei o recuo de 8, mas para efeito de marcação, a trena encosta na parede. Então são uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, cinco peças e três metros aqui, ali 2,80. Um recorte aqui de 20 centímetros. Ou seja, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco peças inteiras, uma. Duas, três, quatro, cinco E lá embaixo um recorte de 20. Tá, Franz, beleza, eu já sei o tamanho do recorte Mas por onde que eu começo? Por onde que eu começo? É aí que tá o X a questão, pessoal Quando a gente vai começar o revestimento A gente começa o revestimento de uma peça antes do recorte Então, pessoal, a gente deveria começar o revestimento por essa peça aqui E essa peça aqui, ela tá marcando Dois e 27 e 2 27 Certo? 2,27. Agora vamos transferir os 2,27 para a parede. Vamos marcar 2,27 aqui agora. Né?